Unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, pela paz que Cristo Jesus para todos nós deixou. Esforçai-vos, esforçai-vos, esforçai-vos irmãs e irmãos, por manter a unidade, a unidade do Espírito.